foi dada a largada para o início de novas trajetórias aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E assim começa o primeiro semestre letivo de 2020, com a chegada de muitos alunos. A TV Campus foi conferir como está sendo essa primeira semana. Então vem com a gente! Cerca de 4 mil novos estudantes agora fazem parte da UFSM vindos dos mais diversos locais do Estado e também do Brasil, carregam na bagagem grandes expectativas para dar início ao semestre. A faculdade aqui UFCM é, é muito preparada e ela te dá muitos recursos para tu ser um grande profissional, então eu tô com expectativas muito altas. Tô adorando, está sendo uma experiência incrível, sempre foi meu sonho estar aqui, ainda mais cursando jornalismo. Então tá sendo muito legal, uh, eu fui muito bem recepcionada pelos meus veteranos, pelos meus colegas também. Vim de Sacramento, Minas Gerais, eu comecei o curso de Medicina esse semestre. Pelo que eu tô conhecendo da faculdade, é uma faculdade muito boa, eu tô com altas expectativas para sair daqui uma profissional bem humanizada, empática, que o pessoal daqui... É maravilhoso. Eu tô achando aqui bem grande, tipo, a natureza aqui é muito bonita. Eu sou de Bajé, e eu sou bicho terapia ocupacional. Tô amando, é, o campus é muito legal, bem aconchegante. Pelo histórico, pelo tudo que eu vejo sobre a UFCM, eu tenho ótimas expectativas estudando aqui. Estou gostando bastante, essa semana tipo, a gente já conheceu os colegas, conheceu vários lugares, o prédio, né? já teve uma, um pouquinho de, assim, de contato com os professores, são todos bem legais. Eu venho de Chapecó, Santa Catarina, é Santa Catarina, e eu vou começar a cursar agora a Medicina. O pessoal aqui é super receptivo, a universidade é bem grande, bem legal. E principalmente o pessoal aqui da, da cidade também, super receptivo, eu estou me adaptando bem, bem legal aqui. Para integrar os novos alunos, a Universidade prepara a Semana da Calourada, com diversas atividades nas quais os calouros podem conhecer projetos de extensão e pesquisa em que poderão atuar, saber mais sobre os cursos e suas rotinas e outros serviços que serão úteis para a vida acadêmica. Através da assistência estudante da UFSM, então, o aluno, em geral, ele vai ter, se ele tem o um benefício socioeconômico, ele tem direito à gratuidade no restaurante universitário, na, na, nas refeições. Se ele não for de Santa Maria, ele tem direito a uma moradia, uma vaga na moradia estudantil, uh, auxílio transporte, auxílio material pedagógico, que inclusive estão com os editais abertos agora. Uh, bolsa formação para eventos, uh, assistência odontológica aqui na praia, se mãe moradora da casa ela vai ter direito então a um auxílio creche se não conseguir uma vaga na rede municipal. atrações culturais, um momento bacana de acolhida mesmo para o aluno se sentir realmente pertencendo ao UFSM, não só ao seu centro, né? para ele ter a noção da grandiosidade da nossa instituição.